Hoje eu abri o meu Brawl Stars e tive uma surpresa Eu não acredito no que apareceu, rapaziada E você, quer ganhar gift cards também? Então se liga porque tudo isso eu vou falar aqui, agora, no canal Bruno Clash okay. E aí, Clashers, Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês, galera, já estamos aqui dentro do Brawl Stars, mano, vocês já estão tá vendo aí, eu tô com a minha colete aqui Sim, eu não subi ela ainda, mas essa é a missão pra fazer em lives, mano, isso mesmo, rapaziada Bom, é o seguinte, temos duas coisas pra conversar aqui, muito legais, uma surpresa que apareceu na loja que eu já vou pegar E também uma coisa que eu quero falar pra vocês que são os gift cards, mano, vai ter enxurrada de gift cards Calma que esse mês vai ser maluco, rapaziada Bom, é o seguinte, primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o que apareceu na minha loja, manos Olha que loucura Bom, vem aqui na minha loja e dê uma olhada aqui nessa oferta diária que apareceu Sim, temos aqui um baú, é, uma caixa né, grátis aqui de boa tem ouro ali, tranquilo. E apareceu o Poder Estrela da Colette. O novo Poder Estrela da Colette. Olha, olha o que é interessante pra mim, cara. Dá uma olhada. Se você vier aqui e ver a minha possibilidade de ganhos, eu só tenho faltando Poder Estrela. E é justamente o dela. Porque todos os outros Brawlers já estão aí com tudo full. Tudo full. Então, a minha conta pra ficar full só faltava... O Poder Estrela da Colette, manos, E apareceu muito bom, mano. Agora sim eu vou conseguir comprar ele. E aí partiremos pro jogo porque o bicho vai pegar, rapaziada. Bom, primeira coisa então, vamos lá. Vamos comprar aqui o Poder Estrela que se chama Tributação em Massa. Ó, o Super da Colette dá ela um escudo de 10% por 5 segundos. Cada brawler inimigo acertado por ele adiciona mais 10% de proteção. Então se eu acertar mais dois brawlers nesse caminho... É, eu consigo adicionar mais 20%, então seriam 30% de proteção de escudo Caramba, que loucura, mano Cara, eu vou botar ele, vamos testar aqui juntos e vai ser demais Bom, vamos lá então, 2 mil de ouro Tá na mão, molecote, tá na mão, molecote, ó ó. Ah, que beleza, moleque, dancinha da maluquice, mano Vamos lá então, que doideira, tô quebrando tudo aqui, mano Bom, vamos testar então o poder estrela da colete Tributação em massa e partiu, rapaziada. Olha que doideira. Agora vamos ver ali, ó. Como tá as estatísticas. Quer ver, ó? Olha isso, olha isso, hein? Já era, ó. 100% de ouro agora. Só ouro, só moeda, mano. Sem chance. Agora a gente vai aqui, ó. Vai colocar a tributação em massa. Já tá ativo, rapaziada. Então agora é hora de chegarmos juntos com a nossa colete e testar. Mas calma. Eu vou falar pra vocês, ó. Vou jogar uma partida e vou falar pra vocês na sequência como vocês vão ganhar gift cards. Na faixa De graça, manos. E ó, mano, tem mais de 150 gift cards pra vocês, mano Calma, calma que o negócio vai ficar doido Bom, vamos jogar uma partida aqui e a gente já volta Vamos lá, rapaziada, já chegamos aqui dentro do Pique Gema, mano Vamos ver então, testar aqui qual é essa ideia Do novo poder estrela, mano Já mandou nervosinha ali, meu brother, ali, mano Como assim? Eita, apareceu o um mano ali de Surge Surge, Surge, Surge Watson Boa Tá só tomando ali, hein Deixa eu ver se a gente consegue Opa, opa Ó, ó, ó, ó, ó Nossa Nossa, mano Tá, tentei fazer ali uma zoeira vamos ver, vamos ver se vai dar certo, isso aqui vai ser bom, hein Essa briga vai ser boa Deixa eu ver aqui Deixar ali o dano Boa, boa! Nossa, mano! Vocês viram que eu não sofri, hein? Você tá louco, mano. Você tá louco. Boa! Peguei ali também. Deu muito bom, hein, rapaziada? Esse super vai ficar mais roubado, hein? Esse super vai ficar mais roubado. Opa, opa. Já. Fica ligeiro ali, ó. Deixar um dano lá também. Ó! Ó! Você é louco! É pra matar, hein? Nossa, moleque, mano! Tá incrível, mano. Esse super aí deixa mais roubado ainda, mano. Na moral... Opa, ó, vamos lá, vamos lá, hein Ó, não dá o dano pra fechar matar, nossa, pegou na, na torretinha dela Boa, tá bom, meteram Meteram ali o dano Boa, mais uma ali, mais uma Peraí, peraí, peraí Ó, ó Nossa, peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui Mais um, mais um, mais um Nossa, mano, é um atrás do outro, moleque E protegido, então Aí você não tem medo, né é um atrás do outro e protegido Então aí fica tranquilão, né, mano Ó, ó que da hora Ai, errei, esse aqui eu errei Esse aqui eu errei vou morrer, vou morrer por isso Não morri, nossa, não morri Saí com 90, mano Caraca, moleque Saí bem, hein Vamos lá fechar Opa, beleza, deu bom Deu muito bom, cara Vocês viram que eu dei, eu dei super atrás de super Tá bom, errei uma, errei um só Tá bom, tá bom Bom, agora vamos testar em outro modo, mano é isso, manos, agora é caça-estrela, mano Será que funciona aqui? Vamos testar, né, vamos testar Já que o super tá tão forte Vamos ver qual que vai ser a ideia, né Vamos ver lá qual que vai funcionar Ih, já tem um cara dormindo ali, hein Oh, meu Deus, mas sempre tem um cara dormindo Opa, já tomou um dano ali, absurdo, hein Ó a coleteira ali, ó, a coleteira ali também Já tomou um, já ficou esperto ali pra, pra ficar ligeiro, hein Ó, já vai tomar um ali também Boa Boa, levaram meu mano ali, ó Levaram o, o manuzito ali em cima Beleza, boa. Ai, nossa, pensei que ia dar certo. Pensei que ia dar certo, hein. Ó, eu vou pegar ela, mano. Eu vou pegar ela, mano. Ouve o que eu tô falando. Ouve o que eu tô falando, mano. Nossa, nossa, mano. Escapuliu, hein. Escapuliu, hein. Ó, tá. Calma, calma. Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não pode morrer, não. Boa. Beleza. Ai, nossa, pegaram eu, pegaram eu. Eu fui matar o da esquerda, morri pro da direita. Bora lá então, agora vamos usar nosso super, hein? Vamos usar nosso super na hora certa, hein? Ai, ai, ai, tomei um aqui. Fica ligeiro, fica ligeiro, fica ligeiro. Bora. Boa. Ai, mano. Nossa. Boa, mano. Peguei ali, peguei ali. Boa, mano. matamos ali o Tumacho. Macho. Tu Macho ali foi embora. Boa. Boa, mano, peguei ali Ah, não, foi a B, foi a B Peguei nada, foi a B Que isso, hein Ó Dá um dano ali, dá um dano ali de leve. de Boa Boa, agora, agora, agora Nossa, agora busco Ah, agora eu busco, eu falei pra você que eu buscava, mano Boa, boa, matei, matei, matei Ai, ai, vou cair, vou cair Mas tá bom, vim 30, 24, mano Meu Deus, que treta, mano Que da hora, mano Ela não é a melhor Brawler, né Mas tá funcionando também, mano Tá funcionando também Ó, ó, oh, ó o oh, oh, oh, dano, ó o oh, dano, ó o oh, dano, nossa, errei aí um super, hein, eu vi, eu vi, hein, não escapou não, eu vi <risos> Deu bom, rapaziada, muito bom, bora falar agora como vocês vão conseguir ganhar gift cards, mano, se liga só Rapaziada, pra ganhar gift cards é muito fácil, mano, vocês vão vir aqui na loja, vem na loja aqui correndo, já vai aqui atrás e coloca inserir o código e põe o código... Bruno Clash, mano. Inserir o código apoiando o canal Bruno Clash. Qualquer compra que você fizer, de gemas, é, de Brawl Pass, de é, skins aqui na loja, você vai ganhar aí. Você vai conseguir aí é, ajudar o canal Bruno Clash sem pagar nada por isso. E ainda vai poder ganhar gift cards. Como? Na hora que você for comprar, ah, vou comprar esse daqui. O... Nani Retro, na hora que você for comprar, printa mostrando ali que você compra no Nani Retro ou grava Mostrando, apoiando o canal Bruno Clash, bota no seu stories, lá no Instagram e me marca, mano Fazendo isso, você vai concorrer a gift cards, por quê? Porque eu tô sorteando só para quem é apoiador do canal, os gift cards, mano Então, tem aí possibilidade de ganhar gift cards na faixa, ontem eu dei um no meu Discord pra galera que me apoia Então... Hoje, fiquem ligados porque vai ter gift card lá no Instagram, beleza? Tem gift card no Instagram hoje, então fica ligado, hein? Então é isso, é simples Vai lá, tira print aqui apoiando o canal Bruno Clash compra a sua skin com gema, sua, seu Brawl Pass ou o que seja Apoia o canal Bruno Clash Manda no seu stories me marcando que eu vou receber E aí você tá concorrendo aí a um gift card, mano Tá top demais, hein? Não vacila! Vamos fazer o seguinte? Bora jogar mais uma e a gente já volta e pra finalizar, aquele combater Aquele combateira lindo, Combater maravilhoso Bora que bora então Será que vai dar bom? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ver o que tem ali Já tomou ali, hein Já tomou uma arregado ali, hein Já tomou uma arregada ali, hein Ó, tem que ficar ligeiro Boa, matei, mano Ó, e o cara tinha vantagem absurda sobre mim Ele pode dar dano por trás da parede Ele vacilou, né, ele vacilou Tive que usar ali toda a minha expertise pra poder matá-lo. <risos> Nada a ver, né? Bom, vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue uma boa colocação nesse combater aqui, rapaziada. Ó, pelo menos dá pra gente buscar é, Brawlers lá atrás, lá no fundão, quando precisar também. Dá pra buscar ali também os... Os cubos de poder, né? Também, se precisar. Olha... Olha o dano chegando Olha o dano chegando Boa Boa Tomou o danozinho ali Vou Pegar pelo menos o meu super, né? Matei, matei, matei Ai, nossa, nossa Nossa, escapa Ai, mano, bom Fiquei em segundo pelo jeito, né? Fiquei em segundo, boa Tá bom, ficamos em segundo ali, consegui destruir Só não consegui pegar é, o meu tiro a tempo de poder abrir o caminho e vazar Mas tá bom, segundeira, é isso rapaziada Este foi o vídeo pra vocês, deixei minha conta totalmente full no Brawl Stars, mano Tudo porque apareceu surpresinha hoje na loja, hein rapaziada E é claro, vocês aí tem chance também de ganhar gift cards Então se liguem, não vacilem O meu Instagram tá aqui embaixo na descrição também É só ir lá e me marcar Arroba Bruno Clash, beleza? Então é isso, manos, tamo junto, manos Um abraço a todos e... Falou!